Boa noite a todas e todas, esse é mais um vídeo, é o décimo da série Pai tá de Cafezinho e Tradução Literária. Hoje eu quero propor uma síntese para vocês, tá? Uma síntese é, a partir do conceito de processo, mas assim um passo a passo, um passo a passo para vocês é, começarem a entrar na tradução para aqueles que já sabem esse caminho, é, validar, né, ou ajudar a pensar outros elementos acerca dessa tradução, e para aqueles que nunca fizeram, que têm o interesse, que não sabem como fazer, esse é um passo a passo que sintetiza, digamos, todos os vídeos que eu fiz anteriormente. Pois bem, o primeiro passo, claro, é a escolha do texto, e aqui os exemplos que eu peguei, foram de um texto literário, que é o tipo de texto com qual eu trabalho. É com essa tipologia de texto que eu trabalho. Então, a primeira questão é escolher um texto. É, no caso, a gente está falando aqui de um exercício de tradução mas muitas vezes você não tem como escolher esse texto porque o texto já ou é uma encomenda então você já tem uma, uma digamos uma um contexto ali que vai orientar a você ter a você é, trabalhar com tal texto ou não tá mas a gente também pode pensar numa situação de laboratório e então a primeira fase o primeiro passo é escolher o texto é, uma vez esse texto escolhido é, o, como é que eu acesso esse texto? Eu começo a abordar o texto, primeiro eu tenho que fazer uma leitura em voz baixa, tá? uma leitura como a gente fala tecnicamente silenciosa e depois a gente vai para uma leitura oralizada, pelo menos do trecho que eu vou é, traduzir ou traduzir, aí retomando aqui a terminologia da área traduzir é para, entende-se que é para a língua materna do tradutor e versão é para outra língua. É, então, é, a questão aqui é você oralizar, mas eu não tenho tempo para oralizar tudo, então você escolha alguns trechos, mas é importante você ter esse, digamos, essa essa oralização, como eu disse nos primeiros vídeos que eu fiz, é uma oralização que vai permitir você ouvir, tá? É, coisas que você não consegue ouvir, como as pausas, o silêncio, a melodia da língua. Então, a oralização, ela implica também um tempo. É, um tempo onde você, se você vai muito rápido, você não percebe o sentido. Você tem que fazer, prestar atenção na, na, na pontuação. Então, a oralização, ela obriga você a ter um certo comportamento diante desse texto. E isso, isso vai lhe permitir... É, ter uma, um, um, um, uma compreensão maior daquele texto, coisa que você. Elementos que estão no, no texto, mas que você não conseguiu perceber porque você não leu em voz alta, tá? Então, após essa leitura, eu vou, ter, vou começar a organizar a minha tradução, que é eu vou fazer um quadro, esse quadro ele vai, ele tem como objetivo eu faz, fazer o registro das minhas versões, né, ou das minhas traduções. Ah, por que isso? Porque a tradução ela é um processo, a tradução é um processo que você vai é, refletindo sobre ele. E aqui eu já usei esse esse essa palavra reflexão eu vou re-flexão, então eu vou fazer uma flexão novamente, tá eu não vou quebrar, aquele que faz uma flexão, ele não quebra, tem até uma fábula do La Fontaine que fala sobre isso, le é... roseau pli mais ne rompa, então é isso, é o, o você, você, você dobra, Tá? Você é um pouco parecido com resiliência, com uma capacidade de entender as coisas sem ficar numa situação de rigidez. Pois bem, é essa atitude que eu trago aqui para a tradução. O quadro ele vai lhe permitir isso, então ele não vai ser, ah tá, eu fiz isso e pronto. Não, eu fiz isso, amanhã eu posso voltar, refletir novamente sobre aquela decisão que eu tomei e eu posso voltar a ela de maneira... É, de maneira pacificada, sem tensão ou com muito mais tensão Mas de, de maneira, é, de maneira é, a deixar o registro O registro quando a gente escreve, ele permite uma distância Então aquilo que eu não sei hoje eu posso saber amanhã E aquilo que eu não sei amanhã eu posso saber depois de amanhã então, é uma construção que a gente vai fazendo, e, a, e nessa construção a gente vai se. A gente vai aprendendo a aprender. Né? É, um, é um processo contínuo de aprendizado. Então, esse quadro ele tem vários objetivos. Um deles é registrar essa tradução no sentido de voltar. Ah, tá, eu quero. É, eu quero. Eu tô com uma certa dificuldade aqui. Como eu falei, a dificuldade pode ser hoje, amanhã. Com a sua pesquisa, você pode encontrar outra solução e achar que a solução que você encontrou amanhã é melhor do que a que você encontrou hoje, e assim sucessivamente. Por outro lado, você também começa a registrar quais são as suas ideias da tradução, porque esse quadro, ele tem, é, ele tem o original... Uma primeira, uma primeira versão, ele tem um espaço, uma terceira coluna, né? A coluna do original, da primeira versão ou tradução. A, a, da segunda versão a tradução, da terceira, a gente pode ir até o infinito. Eu sempre exemplifico a partir de três tentativas e os comentários. Então, eu tenho as três tentativas, né? Eu tenho comentário para cada uma das, das tentativas, das propostas que eu fiz e eu tenho o original, que é o meu balizador. Então, eu vou, aos poucos, eu vou é, revendo... O que eu fiz, então, a primeira versão, eu posso colocar mais de uma solução, eu posso ter uma... uma posso colocar três, quatro, eu posso ter... Eh, eu não saber o que eu vou colocar e aceitar isso. E cada uma das fases que você vai eh, passando, isto é, as pesquisas que você vai ter que fazer, você vai sintetizando isso nos comentários. Eh, essa parte dos comentários, eu vou aqui falar um pouquinho porque você pode ter os comentários nessa quinta coluna, você também pode abrir o que eu chamo do diário de tradução da onde vem isso? esse diário de tradução é o histórico do seu registro é aquilo um pouco que os antropólogos eu gosto muito de antropologia estudei bastante antropologia os antropólogos quando eles vão a pesquisa de campo eles vão fazer a pesquisa de campo eles vão anotar eles anotam o que eles veem e depois é que eles vão, claro que eles têm um quadro teórico e tal, mas aqui é um pouco essa analogia. A gente vai a, a, a pegar esses, esses escritos que são, no fundo, o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou vendo, o que, que eu estou validando ou não a, na minha tradução ou na minha versão. Esse, essa metodologia vale para tanto para traduzir de uma língua é, estrangeira para a língua materna, quanto vice-versa. Sabendo aqui que o exercício de tradução é uma coisa e diversão é outra, tá? Os postulados, eles não são exatamente os mesmos e a questão da figura da língua materna, para mim, ela tem uma série de questões que ainda precisam ser respondidas. Então, é, é, o, o diário de tradução, ele é isso, ele é esse momento desse é, apanhado, digamos, dessa, dessa escrita que é quando você está fazendo a, a sua tradução ou a sua versão. E o mérito é você registrar, porque a gente esquece, né? A gente esquece. A gente não sabe que esquece, mas a gente esquece. A gente esquece bastante. Então, o, o, o, o, é, é, epistemologicamente também, em termos de conhecimento, o que é importante aqui é que eu sei, aos poucos, eu vou ficando, é, eu vou entendendo o que eu sei e o que eu não sei e o que eu sei eu vou duvidar daquilo que eu sei por que, que eu posso duvidar porque eu tenho que duvidar porque eu posso esquecer porque a informação pode não estar tá bem correta então eu tenho que ir ao tempo o tempo todo validando o meu conhecimento isso é uma coisa muito importante quando a gente traduz é trazer essa dúvida para o interior do trabalho porque é essa dúvida, é ultrapassando essa dúvida que a gente vai conseguir é, criar alguma coisa, tá? Inclusive, sabendo, como eu sempre digo, que o erro é o acerto provisório. Ah, eu errei. Sim, todo mundo erra. Todo mundo erra, eu erro, vocês erram, todo mundo erra. A questão é: o que, que eu faço com esse erro? Eu escondo? Eu tenho vergonha? Ou eu assumo, tá? Isso aqui é o que eu pude fazer hoje. Então, ótimo. Ah, mas não tá bom porque eu não sabia do tempo verbal. Poxa, então a luzinha vermelha tem que se acender. Eu tenho que estudar isso. Ah, mas eu não sei qual é o sinônimo do, do, do, do, da palavra tal. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que procurar e eu vou registrar. Então, esse registro ele é uma coisa muito pessoal de cada um do, dos tradutores e de cada, cada processo tradutório. É, ao final, esses comentários eles vão estruturar, digamos, as ideias que nós temos sobre a tradução e que nem sabemos que temos. Isso é um pouco o Berman, ele fala disso. Ele fala sem falar, é, na, pelo menos na minha leitura do Berman. É, ele, é, ele busca isso, é, você vai construir o seu processo de tradução, você almeja alguma coisa, mas você não sabe que isso... É, como é que isso vai ficar. Essa forma, aí eu também sou bem benjaminiana, essa forma, inclusive, dos comentários, ela vai construir esse seu processo de tradução. Então, aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito, fique muito longo, eu vou aqui finalizando e é, voltarei com mais um vídeo, mas esse foi um passo a passo, fazendo uma síntese de todos os vídeos que eu fiz até agora com respeito à tradução literária. Boa noite, obrigada, nos vemos nos próximos vídeos.